Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos ver três fatos para gêmeos que se não aconteceu, acontecerá muito em breve. Estava sumidinha por motivos de mudança de cenário Primeiro fato Segundo E terceiro fato Primeiro fato Você mais na sua, fugindo da sociedade e de pessoas que não tem a ver com você Alguns aí até fazendo a egípcia, bem neutros. Não querendo decidir nada agora por estarem voltados para si mesmos. Segundo fato. Você anda insistindo em uma relação com alguém, correndo atrás de uma pessoa que só te machuca. Ou ela ainda não tem condições de avançar junto de você. Algumas poucas pessoas vêm lutando contra a tristeza e vai conseguir mudar esse sentimento, porque cavaleiros de espadas é bem assertivo no que faz. Terceiro fato, uma revelação por uma mensagem por um novo amor, por uma nova ideia. É como se Gêmeos estivesse passando por muitas mudanças do nada. As coisas estão acontecendo. Quando você menos espera, tá tudo mudando. E você mudando de fases e embarcando em uma nova. Com alguém novo que entra na sua vida ou retorna diferente. Tipo, era um colega e agora entra como namorado ou namorada. E algumas pessoas que estão enfrentando um caos vão encontrar saídas, tá bom? Gratidão.